E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei pra vocês como seria o Nanomech Supremo. Sim, o Nanomech Supremo é um negócio tão da hora que, cara, eu decidi fazer aqui um vídeo todo sobre ele. Então se liga aí tem muita coisa da hora. Mas antes já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem, eu acredito que a maioria que conhece o Nanomech, mas para quem não conhece, ele é um pequeno e estranho alien introduzido lá no filme Live Action do Ben 10, né, que é o Ben 10 Invasão Alienígena, e depois ele foi apresentado como um alien canônico no desenho a partir de Supremacia Alienígena. Os seus poderes incluem ser pequeno, ele pode diminuir para tamanhos microscópicos, ele tem o um disparo de bioeletricidade, ele também voa, e o poder que eu acho mais interessante dele que é a adaptação que permitiu com que ele copiasse os tentáculos da Rainha Nanoshipp e também que ele conseguisse quebrar o circuito do robô. O Stalker, né? Que é aquele robô que o Will mandou pra derrotar o Ben lá no episódio de videogames no começo do Supremacia Alienígena. E bem, o Nanomek é um dos ares mais legais de Ben 10. Afinal, o seu conceito é ser um híbrido, que é incrível, né? Tipo, ele ser meio zangão, meio humano, né? Mas vendo que até mesmo a sua habilidade mais poderosa, que é a adaptação, ela foi usada tão pouco, é, é meio pai, né? Eu queria muito ver o potencial completo do Nanomek usando a adaptação dele. Mas a gente pensar assim, e se durante o Supremacia Alienígena, né, nas aparições dele, o Ben decidisse usar a função evolutiva nesse alienígena para ver se ele conseguisse melhorar, tá ligado? É o que exatamente seria o que aconteceria com o Nanomex Supremo. E sim, esse é um assunto que já foi falado num vídeo aí de perguntas e respostas, não lembro exatamente qual foi, mas se eu conseguir achar eu vou deixar o link dele aí no card, só que assim, ele recebeu uma resposta muito simples, entendeu? eu tô aqui nesse vídeo, eu vou expandir, eu vou explorar mais o que poderia acontecer com essa forma. Bom, primeiro, a gente definir um supremo do nanomec, a gente precisa definir o que é o nanomec em si. Bem, esse alienígena, a gente sabe que ele não existe de verdade na natureza, como qualquer outro alienígena. Ele é uma mistura do DNA humano do bem com o DNA óbito dos nanoships. Nunca nos foi confirmado o porquê do Omnitrix ter decidido fazer essa transformação ser uma fusão. Mas a teoria mais aceita é que o Omnitrix ele fez isso por causa que ele julgou o DNA puro de um nanochip perigoso demais para ser usado pelo bem, tipo, já que isso faria com que ele fosse controlado mentalmente pela rainha nanomec chip. Então, como uma forma de defesa aí, né, o Omnitrix, fazer com que o Ben não fosse controlado nessa transformação, ele deu os genes humanos do Ben pra o alienígena, entendeu? Pra que ele pudesse resistir ao controle da rainha com a individualidade mental que os humanos têm afinal, como o próprio Nanomec falou, os humanos nunca desistem. E a propósito o Derek, ele falou que o Nanomec não é um híbrido de nanoship com humano mas na real, ele é o ápice do nanoship evoluído que o Omnitrix fez. Isso é só uma forma que ele enxerga a situação do Nanomec tá ligado? Já que ele, muitas Gente por aí não gosta dessa ideia de que ele é um híbrido aleatoriamente no Nitrix. Sem uma boa explicação Mas veja bem E se eu te dissesse que tudo isso que ele falou sobre o nanomec Ainda pode ser adaptado na lore do Alien Por exemplo, ele falou assim Que há uma comédia nano chips que se adaptaram para viverem sem uma rainha E terem a sua individualidade Nossa, parece para o que eu tô falando e se tornaram parecidos com o Nanomec, fazendo uma civilização. Devemos lembrar que os Nanoships em essência são parasitas que habitam corpos humanos, já que a Rainha ela precisava de um hospedeiro para criar os Nanoships, né? Por isso que ela foi hospedada lá no corpo do Victor Valdos. É possível que depois de tanto tempo manipulando a matéria orgânica em corpos humanos, eles coletaram genes humanos e usando a sua adaptação, eles puderam despertar esses genes para copiar o Nanomec, Da tá? mesma forma que o Nanomec despertou os genes necessários para copiar os poderes de tentáculos da Rainha Nanoship. Isso também explicaria os nanomitas, que eles são os nanochips da dimensão 23, já que, segundo o Derek, o naniquinho, que é a versão do nanomec do Ben 23, é uma amostra de um nanomite, que são uma espécie de máquinas humanoides daquele jeito. É possível que, diferente dos nanochips, os nanomitas eles descobriram os benefícios dos genes humanos sem a ajuda do Ben, e se adaptaram para qualquer forma humanoides sozinhos, se livrando da sua rainha. Então, quando o relógio do herói ele obteve a amostra genética dessa espécie, eles já eram iguais ao nanomec. Aí, seguindo essa linha de o ponto de vista do Derek do Nanomech ser uma espécie, né, o ápice evoluído dos nanochips, não seria totalmente errado, por causa que adquirir o DNA de seus hospedeiros humanos seria o ápice dos nanoships. Todavia, é errado ele desconsiderar que o Nanomech não é híbrido. Então, por isso, dá-se a usar a lore dele, mas aplicando mais lógica na parada, tá ligado? Dá pra aceitar alguns pontos do que ele falou, só que não todos, por causa que ele desconsidera a vibe original, né, tipo, a lore original do Nanomech quer ser um híbrido de humano com nanoship, entendeu? E o próprio Duncan Royal ele também confirma que o nanomec é um híbrido de humano com nanoship. O Duncan é o co-criador da série, a gente tem que acreditar, né? tem que dar mais credibilidade à palavra dele. Aí, outra coisa interessante é que foi questionado uma vez o que aconteceria se outro ser que não fosse humano, que tivesse o Omnitrix, virasse o nanomec. Ele seria metade desse outro ser ou metade humano? Bem, seguindo a premissa que o nanomec é híbrido humano graças ao ar, barra segurança né, do Omnitrix, então, de fato, mesmo se qualquer outra espécie virasse o nanomec, ele continuaria sendo um ser humano também. Mas parando de falar de como o DNA Nanochip é adaptado ao humano, agora vamos falar de fato do DNA humano um pouquinho assim para aprofundar mais. Eu tenho certeza que todos lembram do vídeo do Humano Supremo, onde foi descrito os poderes que os humanos de Ben 10 têm e como iriam se adaptar ao pior cenário da Terra. Caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar aí no card, beleza? Que é muito importante que você veja para você entender aqui contextualmente. Mas embora tudo naquele vídeo ainda seja válido, tanto que foi aquele Supremo que a gente usou como base para fazer o humano ultra supremo, que se se você também não viu esse vídeo, também tá aí no card. É interessante a gente fazer esse vídeo aqui sobre o Nanomex Supremo, pois falar de um Supremo com genes humanos, e isso abre espaço para dar uma repaginada no conceito do humano Supremo, já que o autor dele eu considero um Super Saiyajin 4 mal desenhado, né? E não parece tão bom assim para um conceito legal como esse. Basicamente, dando um resumo, os poderes dos humanos em MDS são o quê? São a afinidade mágica, o gene mutante, que poderia dar poderes anormais, a compatibilidade genética com alienígenas, a existência de muitos híbridos, né? Fazendo comuns humanos com descendência alienígena, que na verdade ó, vou corrigir um erro aqui, que é confirmado pelo Kevin lá no Força Alienígena no episódio 3, que é o episódio do tempo fechado, né que a gente disse no vídeo original do humano Supremo que foi o Vô Max que, que falou isso, mas aí foi feito efeito Mandela, tá ligado, ele pensou que foi um personagem, só que foi outro, né, foi o Kevin que falou, não o Max que ele, aí muitos falam isso aqui, ah, isso é mentira por causa do retcon de universo tá ligado, porque afinal o Alan, ele não é mais filho de alienígena né, de humano com pironírio, não ele é um híbrido por causa dos negócios lá do Cervantes, todavia, o Kevin, ele não se citou o Alan naquela cena. Ele também citou a Gwen, né? Por causa que tem a descendência anodita. Além de termos outros exemplos, como a Esther, o rei dos eternos em Omniverse, né? O Joseph Sadwick, que depois dele tomar aquele soro, e como confirmado pelo Derek, ele virou um híbrido de alienígena. Ou seja, a fase que mostra que a hibridização só acontece por causa que o DNA humano iria aceitar os genes alienígenas de qualquer forma, seja por reprodução ou transmutação. E o controle genético para ativar e desativar a sua metade alienígena. Há também mais uma habilidade que não foi especificado muito bem, que é o poder da mente. Enquanto magos, mutantes e híbridos existem na espécie humana, a maioria dos humanos não tem nenhuma habilidade e por isso que eles compensam com o uso do cérebro. Não necessariamente apenas usando sua inteligência científica, né, mas eles usam como inteligência estratégica, né, ao se adaptar a situações adversas e usar o ambiente e equipamentos a seu favor. O ápice humano do Omnitrix totalmente teria todos esses poderes e habilidades. Enquanto o cenário de um apocalipse com inverno nuclear seja uma boa representação do pior. O cenário possível para a humanidade, as adaptações que eles ganharam não parecem muito interessantes. Primeiro, o negócio do macaco, enquanto os humanos despertam genes de ancestrais primatas, seja interessante. Mais tarde, foi criado o humano primordial, que ele também já foi mostrado num vídeo aqui do canal, que você não viu, tá aí no card. Então, em vez de pelo e cabelo, né, ser o que dá resistência a frio para os humanos, vamos usar a sua densa carne e pele dura como o chumbo, e um quente sangue ativo que manteria o seu calor externo. Afinal de contas, já vimos, né, que no caso, como o albido supremo, que os Super o dele fornece equipamentos para o Supremo, ele tem aquele overcraft que ele usa para voar, e com a humanidade começando pesquisas para substituir a insulina por micromacas que não seriam comum para o seu Supremo. Esse sangue nanoativo também é a ciência que deu os poderes mágicos melhores para o humano Supremo, assim conectando melhor a ciência e a magia na evolução do humano, dando vez brilhantes para o seu corpo em vez de runas desenhadas pelo corpo. Os seus olhos são bem maiores agora, pois, muito provavelmente, os humanos teriam essa adaptação para ver a distância. E, obviamente a sua inteligência é aprimorada O que é algo que é mencionado no vídeo original né, Que a gente falou que ele teria tecnologia avançada Mas não foi bem especificado isso Sem falar que ao invés de dar os poderes de absorção Do Kevin a ele É muito melhor dar um poder mágico Que o permitiria misturar os elementos biológicos Ou inorgânicos que toca né, com o seu corpo Com a hibridização mágica é, é bem interessante isso Bem apelão, mas né, bem interessante Assim, o único pedaço de DNA que restaria Dos osmosianos seria o componente Genético que os dá poderes o nenhum dos genes dos próprios osmosianos que se perdendo na evolução. E agora que o seu sangue é ativo, ele pode usar as micromáquinas do seu sangue para restaurar a forma de vida em seu planeta e restaurar o ambiente, o que eventualmente faria o evoluir mais. Assim ficamos com os seus poderes humanos, seria a condição física atlética, né? Aí teria também a adaptação comportamental, ele teria ingenuidade com equipamentos, também teria a afinidade mágica, como eu falei, a compatibilidade com a hibridização, o controle genético, também as mutações. Mas esses seriam só alguns. Né? seriam todos que teriam esses últimos dois poderes. Aí, o humano supremo, ele teria condição física aprimorada, teria sobrevivência espacial limitada, teria capacidade cerebral avançada, sangue nanoativo, a manipulação de mana, a hibridização mágica, mutações espontâneas e o fator regenerativo médio. Agora, o híbrido de humano com chip, a gente vai explicar ele agora. Mas que tendo explicado direitinho, né, cada um dos lados do nanomec, vamos agora pro seu supremo de fato. Agora, agora, galera. Já deixa o like aí, que agora que nós vamos explorar mesmo o nanomec supremo. Assim como no o humano supremo, os nanochips adaptados para serem parecidos com o nanomec teriam de se adaptar ao inverno nuclear porém, diferente dos humanos, eles não têm nem tamanho, nem a força mínima para lutar contra as bestas mutantes nesse cenário por isso, a sua solução é encolher porém, o tamanho microscópico não é o suficiente, por causa que tem vírus e bactérias mutantes capazes de exterminar a espécie em instante, eles existiriam lá também tá ligado para ser com os predadores dele, e tudo mais que tem que ter isso, né? no pior cenário possível para eles ir lá e combater e assim evoluir com a seleção natural da evolução Aqueles que pudessem encolher mais iriam sobreviver e reproduzir, passando seus genes para frente, né? enquanto os mais fracos iriam sendo dizimados, né? porque só os mais fortes sobrevivem. Aí se adaptando de zangões para reis, esses nanochips despertam a capacidade da rainha de reproduzirem nanochips menores que eles, porém inconscientes para que eles não se revoltassem. Eles poderiam fundir esses nanochips menores neles mesmos, assim como a Helena faz, para controlar melhor o seu corpo, se metamorfando para ficarem cada vez menor. Eventualmente eles chegariam ao ponto mais Seguro de seu pior cenário, o Reino Quântico, uma região da realidade extremamente pequena onde a forma mais pura de energia existe, a energia quântica das partículas subatômicas. Isso lembra muito Homem-Formiga, né, galera? <risos> Bom, naquele ambiente rico em energia, irão se adaptar para pararem de usar os seus disparos elétricos né, e começarem a se aproveitar da energia quântica, começando a produzi-la. Enquanto eles se adaptavam ao reino quântico, os seus genes humanos também evoluem e se fundem melhor com o DNA no Chip, ao ponto de eles serem distinguíveis e fundidos com seus poderes. A afinidade mágica dos humanos se combina com a energia quântica, agora obviamente, formando um poder que mistura a ciência com a magia. A sua metamorfose via nanochips menores que eles se combinam com a adaptação natural desses nanomex e a adaptação comportamental dos humanos, junto com o seu controle genético e os componentes genéticos osmosianos formando um poder automático de adaptação reativa. Aí como poderes habilidades agora do Max supremo? Ele tem a criação de nanochips. O rei nanochip, o nanomex supremo ele é capaz de produzir nanochips inconscientes menores do que eles, os quais ele controla mentalmente ou ele subscreve a mente de outros nanochips, né, até os que se adaptaram para o nanomec, para controlá-los também. Unindo eles, ele pode formar qualquer coisa com os nanochips se metamorfando, tá ligado? Ou eles podem controlar a matéria com cada nanochip individualmente, reorganizando a matéria a nível subatômico. Ele tem um controle de tamanho, né? Agora, ele distorce no espaço ao seu redor, o nanomec supremo pode crescer também, né? E se encolher, né? Ele tem o poder de se encolher, só que sem limite definido, podendo até mesmo ficar menor que partículas subatômicas. Aí, a própria metamorfose se funde com seus nanochips menores em seu próprio corpo. O do Danomex Supremo ele pode metamorfar o seu corpo para qualquer formato que ele desejar e tem uma adaptação reativa Ele tem um poder automático de criar adaptações em seu corpo a qualquer ameaça imediata a ele com a metamorfose controle genético adaptação do Danomex e mutações espontâneas causadas pelo componente genético do osmosiano não há limites conhecidos para o quanto o corpo do Danomex Supremo ele pode evoluir sobreviver a ameaças ele também pode voar isso é uma coisa óbvia né? porque a própria forma normal dele já pode fazer isso é porém uma coisa que que é aumentada é a velocidade, né? o jeito que ele pode voar pode ser alterado com a sua adaptação reativa. Aí ele também tem a magia quântica, né? Que é a fusão perfeita da ciência e na física. Quântica e a magia de Led Odomain. A magia quântica usa energia quântica vinda da base da realidade para performar todo tipo de feitiços e bruxarias para alcançar basicamente qualquer efeito, tanto no campo da ciência quanto no campo da magia. Com esse poder, ele pode lançar relâmpagos de energia, criar construtos, abjurar ferimentos, conjurar criaturas e objetos, obter informações e conhecimento, criar ilusões, manipular energias eletromagnéticas e radiações também, dividir e separar átomos, aumentar a gravitação matéria violar o limite entre a vida e a morte, controlar os elementos naturais e sobrenaturais, regular energia cinética e momento, e basicamente qualquer outro grupo de efeitos mágicos e científicos. Com a energia desses poderes, ele pode até mesmo criar os efeitos sobrenaturais para manter imensa força quando ele está encolhido ou não colapsar no próprio peso quanto gigante. Assim como no Mac normal, o Supremo ele também pode ser aprimorado pelo mecamorfo Galvânico a se tornar ainda mais poderoso. Bem legal isso. E como suas fraquezas, a magia quântica tem uma uma baixa quantia de possibilidades de como usar e, portanto, o Ben ele poderia ficar confuso com exatamente usar isso por dentro, porque tem aquele negócio: o Ben tem que saber usar o alienígena para poder usar o potencial dele completo. Mas, como o Ben não manja muito de magia, aí vai depender, tá ligado? Depende muito do usuário né, nesse quesito. Aí, ele sendo uma máquina orgânica, o NonoMéc ainda tem fraqueza a manipulação de máquinas com a Dutra T, né? embora possa lutar contra essa manipulação. Ou seja, depende se o mecamorfo galvânico é aliado ou não, afinal, o mecamorfo ele pode aprimorar a técnica ou destruí-lo mas, então é isso, galera, esse aí é o Nanomech Supremo Os que vocês tenham gostado Aí o vídeo ficou um pouco grande, né, mas porque Ele tem muitos conceitos aí, né, que teve que misturar Como seria o Humano Supremo Que foi mostrado aqui no meu vídeo e tudo mais, né aí, Já que o Nanomech, ele é um híbrido de humano Com o Nanochip, a gente teve que misturar os dois conceitos E assim criar esse Nanomech Supremo Comenta aí o que, é que você achou Se você achou ele apelão demais Ou você achou que ficou de boa, ficou uns poderes bem interessantes Faz sentido aqui a lore aplicada Então, é isso, galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, gostado. Deixa aquele like, se inscreve no canal, se Seja membro, ative o sininho, falou e tchau!